Glória para o povo brasileiro Tem um nome que entrará para a história Nessa data Pela forma como conduziu Os trabalhos nessa casa Parabéns presidente Eduardo Cunha Perderam em 64 Perderam agora em 2016 Pela família E pela inocência das crianças Em sala de aula que o PT nunca teve Contra o comunismo pela nossa liberdade contra o Foro de São Paulo pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra o pavor de Dilma Rousseff Como vota, pelo exército de Caxias pelas nossas forças amadas por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos o meu voto é sim Jair Bolsonaro do Rio de Janeiro votou 36 votos. Como vota a deputada Jandira Fegali? Primeiro, primeiro, registrar a minha indignação, deputado Eduardo Cunha, por ainda vê lo sentado nesta cadeira sem reunir condições morais para isso. Segundo, a minha indignação